Pessoal, mais uma vez esse ano vai acontecer no Distrito Federal, no Carnaval Candango, que está bombando a folia com respeito. Já aconteceu em 2018, é uma iniciativa autônoma que participam movimentos sociais, ativistas, produtores culturais. E a Folia com Respeito é esse espaço e essa proposta muito legal que incentiva um carnaval que respeita as liberdades, a diversidade e os corpos. Eu apoio a campanha Folia com Respeito. estamos junto e vamos fazer muita diferença no carnaval de Brasília em 2019. Nessa sexta, 19h30, vai ter o lançamento da campanha lá no Barito Café, na 405 Norte. Vem participar também. Se você ver um cara importunando o casal, interfira e apoia as minas. Você pode ajudar a fazer um carnaval sem assédio. Mexeu com uma, mexeu com todas.